Para quem não conhece ainda, esse aqui é o Alegria, meu novo parceiro de Jornadas Quânticas. Eu peguei ele é, no mercado público, um gatinho abandonado, né? tive uma empatia muito grande com ele. E antes de ontem, ele, eu estava estudando, pesquisando é, é, para a maratona, o novo salto quântico, despertar de uma nova realidade, e ele deitou no meu colo né? e começou a ronronar. E eu venho é, na curiosidade de saber... Se o ronronar do gato tem um potencial terapêutico, né? Eu já tinha visto um grande médico americano, que eu esqueci o nome dele agora, falando que no futuro a ciência ia descobrir que o ronronar do gato tem um potencial terapêutico. Eu gravei quase 5 minutos do seu ronronar até ele entrar em teta, né? Ele dormiu no meu colo. É... E eu fui pesquisar no Google. Para minha surpresa, o ronronar do gato foi pesquisado recentemente e ele atinge uma frequência de 20 a 150 Hz é bom para os ossos, é bom para o coração, é bom para a insônia. Né? E a ideia que eu tive de criar uma meditação, teve uma pessoa nos Estados Unidos que fez isso e aplicou essa meditação para pessoas ansiosas, pessoas estressadas, pessoas deprimidas e teve um resultado maravilhoso. Então eu quero dizer para você né, que eu estou muito feliz com essa experiência, por, com essa sincronicidade e que eu vou apresentar essa meditação, né, já passei para a pessoa da minha equipe que vai é, trabalhar um fundo musical e eu vou fazer uma meditação guiada durante a maratona o é, despertar para uma nova realidade, né, isso vai ser uma grande novidade, não sei se alguém já fez isso no Brasil, eu não conheço não sabia nem que que alguém tinha feito no mundo, né, eu encontrei uma pessoa só então eu vou estar trazendo mais esse, esse potencial terapêutico que vem da natureza, a frequência da natureza. E o gato, a gente sabe que ele tem uma energia curativa. E quando ele sentar no seu colo, quando ele deitar em cima de você, deixa. Quando ele ligar esse motorzinho, esse ronronar dele, saiba que ele está ali né, muito feliz, né? principalmente quando nós temos uma, uma relação afetiva com os animais. Ele está trazendo para você uma vibração de cura, uma vibração de amor. E você vai ter essa oportunidade de conhecer é essa meditação terapêutica do ronronar do gato E lembre-se, o nome dele é Alegria Então a minha ideia é que ele leve essa vibração de alegria Para aquecer o seu coração De 14 a 17 de setembro A maratona, um novo salto quântico Despertar de uma nova realidade com essa nova atração O ronronar, a meditação do ronronar Do gatinho Alegria Para tocar o seu coração Para te empoderar Para promover a transformação que você está precisando nesse momento. Aguardo você. Vai ser no meu canal do YouTube às 20 horas, de 14 a 17 de setembro. Aguardo você lá.